Gente é feita pra brilhar, então vem na minha que aqui você brilha Besta. beça. Sou eu mesmo, tudo tem, bem com você? Tudo bem, como funciona o negócio? Você não conhece, né? Não, tem que... Você, lutar, você quer pra... sucesso, né? Opa. Tá faltando sucesso tá na faltando, sua vida? com certeza. Na parte amorosa, profissional, o que, não, que é? Não, amorosa não, só profissional. só profissional. Só profissional? Então, faz favor, vem aqui. Ó, o método que eu uso é esse aqui, ó. Três passos sucesso. Opa. Tá certo? É um bom começo, né? é um bom começo mesmo. Com então vem cá, fica aqui. Certo. Agora conta assim, ó. Um, dois, três. Tá aí o sucesso, cara. E a galera você acredita em solução mágica? tempo recorde, cara. O sucesso é todo seu, tá aí. Ó. O sucesso é seu. Agora, não, fala levar. Não, não tô. Brincadeira, não. Ô amigão. Tudo bem? É, tudo bom. Como é que você chama? Jaime. Como é que é? Jaime. Jaime? É. Como é que vai, Jaime? Isso é curso? É, isso aqui é o método que eu tenho. É. como é que eu faço? Como é que você faz? É. Você gostaria de participar? Opa, vai pra bem. já. Ó, o método é esse aqui ó, faz favor, vem pra cá um pouquinho, Aí, aqui, aí, ó, aqui, ó. Três passos para o sucesso, tá vendo? O método é esse, hein? Bora vir aqui. Jaime, né? Muito bem, Jaime. Aqui ó, conta comigo ó. Um, dois, três, tá aí o sucesso aqui. Parabéns, pai. Que É verdade? Ver... Não, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Chega o sucesso mais rápido, não conhece o método? como que faz? É. Vem aqui, vem aqui, aqui pra trás, só. três passos para o sucesso, Fique ali, vou... tá bom? Não, isso aqui é um método e um muito objetivo, viu? É. Olha aqui, fica aqui, é. agora daqui, você conta assim, ó, um, dois, três, tá aí, o sucesso é seu. Só isso? Você já tem um sucesso em três passos e você tá falando só isso? Você deveria me agradecer. Agradecer o quê? O sucesso tá aqui, ó. Não, eu sou babaca não, minha filha. Minha mãe não é. precisa, minha mãe já tem sucesso. Ah, não serve ser, pra ter um não, igual Não, tem, tem, tem sim. Ó, oh, pera um pouquinho, Loura, vem aqui, Loura. Vem, vem cá um pouquinho, Loura. daqui ó. Aqui, você vai aprender agora o método. Não custa nada, viu? Baratinho mesmo, é zero. Não precisa pagar nada. Não, não, não precisa pagar nada. Eu tô aqui exatamente pra ajudar as pessoas. Aqui, ó. Um, dois, três... Ah, e o sucesso, o sucesso é que maravilha, você viu que é fácil ganhar o sucesso? Não, ridículo não, tô falando você sério. É tonto? Não, não sou tonto não, tá aqui ó, o sucesso. Olha, você é tonto, você é louco? Não, não sou louco, mas é não. Né? você não queria o sucesso? Você não tá você a boca, você não a Pera aí, ô moço, pera aí, olha aqui, ó. Três passos para o sucesso. É fácil, conta comigo aqui, faz favor. Um... Dois, três, tá aí o sucesso é seu, cara. Me tirando, Parabéns, cara. Você foi o cara que chegou rapidinho ao sucesso. Cara. Tirando, Daqui mano. pra frente você vai ver, rapaz. Olha como vai ser legal o sucesso pra você, cara. Não, pera um pouquinho, não tô brincando, não. Não, tô tirando. não tô tirando nada, não, tô, tô falando a verdade. Você não, tirando. ó, você não queria o sucesso? Tô... Aí, ah, você tá rindo pra minha cara você não sou não, meu eu tirando. amigo. Ah, que não, você Eu nem fui de você, rapaz. Sai fora daí, rapaz. Três passos para o sucesso. Três passos, né? três passos para o sucesso. Vem aqui. Vou te ensinar, hein? Ó, vou te ensinar porque eu, tenho, eu devo ter o dobro da sua idade, cara. Eu vou passar a minha experiência pra você. Olha aqui, ó. É, é. Vinícius, né? Isso. Então, o grande é, é administrador de empresa. Tá, três, vem cá. Um, dois, três. Aí, parabéns. O sucesso tá aí. Aí. O que o sucesso tá o que você tá aqui pra Ué, você não tá em busca do sucesso? Perdi meu tempo aqui, não sei nada, pô. Perdeu tempo, você chegou no sucesso mais rápido que não, possível. Ó, não, pera aí, bicho, pera aí. O que? O sucesso é esse aí, bicho. Ó, não, pera, pera um pouquinho aí. Ô, oh, oh, oh, oh, fofinho, pera. Oh, oh, fofinho, Olha, eu tenho um método aqui, ó. Que é infalível, viu? ó Eu tenho uma solução, na verdade. Três passos para o sucesso, viu? Só isso? Só isso. Aliás, não. Tudo isso para você. É, só isso. Você quer conhecer? Não, vem aqui que eu vou te mostrar como é que é. Olha, como é que você chama? Adriana, Adriana, ó, conta comigo. Ó. Um, dois, três. Tá aí o sucesso de você. É louco, mas é meu sucesso aqui. Tá não... E você não quer sucesso? E você não quer sucesso? E você? Não, não, não, não, não trouxe a eu, tendo... eu, eu te cobrei alguma coisa? Eu te cobrei. O seu tempo? Eu tenho o que fazer. Por ah, que você não vai fazer? Ficou de madrugada.